Bom dia, meu nome é Fábio e eu estou de volta com mais um vídeo de como viver e sobreviver nos Estados Unidos, onde eu respondo perguntas que você me faz através das redes sociais. E a pergunta de hoje é da Carla Maria. Fábio, bom dia. Estamos viajando com o nosso filho de 6 anos de idade para os Estados Unidos e gostaríamos de saber como funcionam as escolas aí e se eu posso e o que eu preciso fazer para matricular o meu filho em uma escola nos Estados Unidos. Bom... De acordo com as leis americanas, todas as crianças têm o direito aos estudos. Na verdade, estudo aqui é uma coisa muito séria. O ato de uma criança faltar da escola, sem motivos nenhum, é chamado de truancy, que pode resultar até em multas para a família, e se essas multas não forem pagas, os pais podem até ser presos. E se isso continuar acontecendo várias vezes, o Serviço Social pode intervir com uma ordem do juiz e te declarar desqualificado de cuidar de uma criança e tomar a posse do seu filho. Entre 2014 e 2015, mais de 1.600 pessoas, na maioria mulheres, foram presas por não pagar essas multas de truancy. Essa multa aí varia entre 20 e 1.500 dólares dependendo do distrito escolar. Mas chega de negatividade por agora. Porém, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a mulher que morreu na cadeia em 2013 depois de ter ido presa por não pagar suas multas de truancy, deixe o seu nome aqui nos comentários abaixo desse vídeo agora mesmo e de repente eu até faço um vídeo sobre isso pra vocês. Voltamos ao assunto de escola. Como eu disse, Lá atrás, no início do vídeo, todas as crianças têm o direito de frequentar uma escola nos Estados Unidos. As aulas aqui são, geralmente, entre 7 e 8 da manhã até às duas ou três da tarde. Quando você vem do Brasil, já trago com você todos os documentos da criança, incluindo o histórico escolar, exame médico odontológico completo, registro de vacinação e certidão de nascimento. Esses documentos podem ser em português, mas quando chegar aqui, eles vão ter que ser oficialmente traduzidos. O ano nativo aqui começa em setembro, então se você chegar aqui antes disso, você provavelmente ainda consegue matricular a criança na escola, mas só mesmo para ter contato com o ambiente escolar e para aprender aí o idioma. Quando chega setembro, um ano letivo novo vai começar e seu filho provavelmente vai ter que repetir a mesma série. As aulas são em inglês e o material ensinado para ele é o mesmo material ensinado para as outras crianças. O máximo que eu vejo aqui as escolas fazerem é colocar uma criança que fala o mesmo idioma do seu filho ou um idioma parecido perto dele, para que em caso de emergência ele consiga se comunicar. Algumas escolas também oferecem aulas suplementares de inglês para ajudar aí com o idioma da criança. E eu até sei que isso parece crueldade com as crianças, mas pelo que eu vejo por aqui, esse é um sistema que funciona, e funciona bem. E as crianças aprendem inglês muito bem e muito rápido. No final desse ano letivo, o que vai determinar se a criança passa ou não de ano, são as notas e o número de faltas. E esse processo vale para todas as séries entre o primeiro ano do ensino básico até o terceiro colegial. Então quando seu filho chega na faculdade, daí a história começa a ficar um pouquinho mais complicada. Cada caso é um caso. E pode ser que ele consiga ou não pegar o diploma, dependendo de onde ele se enquadra aí nas leis americanas. Então eu vou fazer assim. Eu vou deixar essa explicação para um outro vídeo, porque eu quero explicar isso com mais detalhes para você. Sobre o então, seu próprio bem, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva para não perder meus vídeos futuros. Porque você só vai ser alertado quando eu coloco mais um vídeo fodástico desse cheio de informação, se você clicar no botão vermelho aqui abaixo desse vídeo, com a palavrinha INSCREVER-SE. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado e até mais. Bye!